Liga na tela mostrando a guerra que mata favela, vielas e quebras do vejo, as trevas, o vento me leva, sou parte da guerra, sou fruto da terra, no ponto da trégua, na sala de pedra. A vida não é bela, infelizmente a maldade sempre impera, é a guerra, onde o mais forte sobrevive. A maldade nesse mundo parece não ter limite, capitalismo, fascismo, o egocentrismo, o modismo, o colonialismo, maldito que dizimou nossos índios. Tá parecido com a faixa de Gaza Tem sangue nas vielas, sangue nas calçadas A guerra nunca para e as tropas já estão formadas De um lado favela, do outro mansão e as marcas de bala Cadê a ONU pra nos ajudar? Ela finge não ver o Gambé atirando pra matar Emissora nazista, fascista, lucrando nosso sangue, ditando a regra, ditando a moda, formando ignorante, e é constante o derramamento de sangue, esse é o combustível da classe dominante, nessa guerra não tem bomba, hoje vão nuclear, tem político, filha da puta, aí quem para é pra te matar, atrás do poder público, só... General, elite burguesa, com ódio racial e social, afinal, a copa não é construída com hospital, com os gringos é alegria, pra gente é funeral, não é cautelar, strike, terrorista e CT. é meu povo tomando tiro da milita GPT, a guerra tá rolando e a nossa munição tem que ser conhecimento, informação e união. E é isso, mano. Satisfação, não vai ter golpe mano, não vai ter golpe, liberdade, liberdade não se pede, liberdade se conquista É uma satisfação imensa colar aqui, isso aqui é resistência, é um quilombo e é nós na resistência mano, até morrer, demorou